O varejo da farmácia, por isso que eu estou chamando de varejo, ele caminha muito para o modelo americano, que é uma diversificação de receita. Né? Aqui no Brasil teve uma discussão anos atrás do que, que podia e o que, que não podia. Né? Uh, então as farmácias foram obrigadas a abrir múltiplos CNPJs, em alguns casos até fazer uma divisão física, né? espacial do que, que era o seu negócio o varejo, mas caminha muito para isso. Nos Estados Unidos você sabe que você compra remédio, do lado tem serrote, do lado tem tênis, as farmácias americanas por acaso vendem remédio. Você entra numa CVS ou entra na Walgreens, é lá no fundo que está a sessão farmácia, mas ela é um centro de conveniência, o que me leva ao próximo ponto. O que, que as farmácias estão buscando lá? Trazer serviços de saúde. Essa era a aposta com a por exemplo, que você pudesse ir para um Wellbeing Center, que eles estavam chamando dessa maneira na Walgreens, para que você pudesse fazer exames, fazer outras etapas correlacionadas à saúde.